Boa noite povo de Deus Pai seja convosco Amém? Felizes, agradecido a Deus por mais uma noite de vitória Mais uma noite na presença de Deus Para iniciarmos a nossa festa, o nosso culto, a nossa celebração Nós vamos engrandecer esse Deus porque Ele é majestoso Não há outro como o nosso Deus Digno de honra, digno de glória digno de louvor, é o Senhor, o Senhor é a nossa força, o Senhor tem o um poder nas mãos de realização, Chama aqui o presbítero Isaac, vai estar fazendo a leitura do texto bíblico, deixando para nós uma reflexão bíblica, logo em seguida nós vamos orar, iniciando o nosso culto e em seguida o grupo de louvor, o presbítero Isaac, por gentileza, está fazendo a leitura para a gente, deixando para nós uma reflexão bíblica. Saludos irmãos com a paz do Senhor Graças a Deus o Senhor até aqui nos ajudou O momento que o Senhor propôs Proporcionou a cada um de nós que estivermos aqui é... Não é por acaso Muitas vezes nós pensamos coisas diferentes Mas o Senhor se trouxe aqui hoje Porque tem um propósito para o seu coração, para a tua e tua família eu chamaria os irmãos para abrir a Bíblia se possível, que encontrar é dois versículos que tá estão em João, capítulo 8 versículo 34 35 nós estamos numa quarta-feira forte na campanha passada nós tivemos uma, as quartas-feiras de nossa necessidade de um milagre urgente. E nós estamos já na campanha da libertação. E queremos dizer que a campanha do milagre, ela continua. Porque nós estamos agora numa campanha de sete semanas para a libertação. Mas tem uma ligação muito forte com essa campanha para aquilo que nós desejamos do milagre. Então eu quero ler aqui no capítulo 8, versículo 33, 34, diz assim, Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado... É servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o, fi, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Irmãos, a liberdade é uma das coisas que mais nós desejamos porque é muito triste ser aprisionado. Muitas das vezes nós pensamos que somos livres e não somos livres. Mas o nosso Deus, Ele está pronto para nos abençoar, para derramar o Seu poder, para nos libertar também da nossa... nossa nossa, nossa física E nossa também do lado espiritual Então, irmãos Nessa palavra, nesse versículo Ele dizia o seguinte O Senhor está pronto para fazer grande coisa Na sua vida e na minha vida Todos nós estamos precisando Todos nós queremos Algo de Deus nós chegamos até aqui, deixamos várias coisas de lado. Outros dirigiram muito. Outros não estavam até indispostos. Mas eu sei de uma coisa. Que eu vim aqui para receber o milagre do Senhor. Porque se eu não vier, eu vou perder. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Então vamos abrir o nosso coração... Vamos dispor diante de Deus, deleitar no Senhor, falar com o Senhor dizer Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui. Eu sou Teu vaso, eu sou instrumento da Tua mão, eu quero de Ti Senhor Deus. Fale comigo, sonda nosso coração para que nós possamos estar livres para receber as coisas do alto. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor Deus, por todas as bênçãos que tem nos dado, que tem nos concedido até aqui, Pai amado, pela vida primeiramente, pelo fogo de vida, Senhor Deus, que tem nos concedido nesse grande dia, para que nos propôs, Senhor Deus, que nesse momento estivemos na Tua casa, para louvar e agradecer Teu santo nome, Senhor Deus. O propósito de estar aqui, Senhor para receber de Ti, aquilo que Tu tem para nós, eu sei que Tu tem para nós, está pronto, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, som do nosso coração, som do nosso pensamento, Senhor Deus, liberta, Senhor Deus, das coisas, Senhor Deus, que não é prioridade. Ó oh, meu pai amado, para que nós possamos daqui sair revestido do Teu poder, abençoado, Senhor Deus, para o um milagre, Senhor Deus, ocorrer em nossa vida. Pai eterno, vai abençoar a tua igreja, Teu povo. abençoa o pastor dessa igreja também, Senhor Deus. A tua família, ó oh, Deus, dá discernimento, Senhor Deus, sabedoria, ânimo, Senhor Deus, e o Teu povo, Senhor Deus. Pai eterno, também apresento o Teu grupo de louvores que vão entoar o hino de de louvor a ti, Senhor Deus. Ó Pai, receba, Senhor Deus, a nossa oração, receba o nosso louvor. Os instrumentistas também, Senhor Deus, vai abençoando também, Senhor Deus, que cada nota, cada corte, Senhor Deus, possa impactar cada coração, Senhor Deus. Pai eterno, colocamos diante de ti, Senhor Deus, o nosso pedido, a nossa oração, continua operando, trabalhando em nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Te agradeço. Amém, Jesus. Aleluia Nós cumprimentamos então a paz do Senhor Hoje é mais uma quarta forte Porque o nosso Deus é forte Então a quarta só pode ser forte né? Porque nós servimos a um Deus verdadeiro Hoje eu estava trabalhando Eu trabalho ouvindo louvores Eu estava ensaiando um hino novo E de repente entrou uma pastora Pregando uma palavra E ela começou a falar que esse ano É um ano de derrota que esse ano é para ser esquecido e às vezes até no envelope das igrejas está escrito ali que um ano maravilhoso que um ano poderoso e eu comecei a pensar nas coisas ruins que aconteceram esse ano e de repente Deus colocou no meu coração e eu falei não, quem determina como termina o nosso ano é o nosso Deus às vezes muitas coisas aconteceram de ruim, nós perdemos algumas pessoas que nós amamos, muitas coisas aconteceram, mas também nós tivemos muitas vitórias e muitas vitórias virão, basta você crer, basta você receber nessa noite. Então eu creio que o meu ano vai ser vitorioso em nome de Jesus. Eu creio que no final do ano eu hei de testemunhar muitos milagres que eu vou receber. E eu já recebi alguns. E eu creio que virão muito mais. E se você também crer, se você decretar e tomar posse, você também vai ser vitorioso. Porque como você está na campanha de libertação, nós terminamos a campanha do milagre, e como o presbítero falou, que o milagre continua. Basta você crer, basta você receber, porque o nosso Deus é aquele que um dia todas as bocas vão se abrir, vão decretar que Ele é o único Deus. Todos os joelhos vão se dobrar diante do poder dEle, e não há ninguém que há de ficar sem ser prostrado diante da presença do nosso Deus. Então receba nós nessa noite e fala Senhor Eu declaro que o meu ano vai ser vitorioso Já é vitorioso na tua presença Porque nós servimos a Ti Aleluia Nós te adoramos Jesus Os reinos se abalam Os povos se curvam boca se abre, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Lá em cima comigo. Ver possível para ti Jesus e eu venho te lembrar Canaã que você é o maior profeta da tua vida, não espere nem A nem B para falar para você que você é vitorioso, que Deus tem coisa linda para você que você pode decretar hoje Deus eu te amo, eu sou sua filha, eu sou filha do rei eu sou princesa, eu faço parte da realeza, eu tomo posse todas das minhas promessas e não se cumprir, porque a Diz que tudo é possível para Ti Tudo é possível para Ti Quando a minha fé se esfriou Acendeu Seu fogo em mim Quando eu pensei em desistir Me deu forças para prosseguir Quando tudo diz que não Tua voz me acalma e diz Pra confiar em Ti a esperar o teu agir Deus é minha força, é teu poder eu sei que tens o melhor pra mim os teus planos não se frustrarão tua palavra vai cumprir em mim pois não há outro como tu a quem eu devo olhar e confiar Cante com toda a tua é alma, vem. Nada é impossível. Nada é impossível para quem crê. Mais uma vez, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo Esse é o momento. É possível, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Porque eu sei que tudo é possível para ti. Nada é impossível espírito é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que liberta, é a campanha de libertação e eu quero dizer para você nesta noite, a sua libertação chegou, aleluia, você que está nos ouvindo, a sua libertação chegou, aleluia, porque o nosso Deus reina, aleluia, Sal a igreja com a paz do Senhor Jesus. A igreja com a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo toma satanás na cabeça aleluia esse é o nosso Deus irmão nós estamos numa campanha de libertação e eu quero dizer para a igreja para nós alcançar a libertação de Deus nós temos que caminhar e temos que ter fé quantos crê nisso Aleluia. Quantos creem que nós temos que ter fé e temos que caminhar para nós receber de Deus a libertação. Para receber de Deus o milagre que você está esperando. Para você, o milagre que você está esperando para o teu filho, para a tua família, para o teu lar, para o teu esposo. Irmãos, Deus vai te conceder o um milagre. Crê somente. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite, estava orando ali quando eu cheguei meus irmãos, escuta o que eu vou dizer para a igreja do Senhor, dobrei o meu joelho ali ao lado do meu pastor, para ver se eu pegava um pouquinho de unção. aleluia, o glória, e orando a Deus e falei Senhor, a igreja é sábia, a igreja conhece, a igreja que conhece, a igreja que cresce na palavra, e o Senhor é a palavra. Então eu quero te pedir nessa noite, meu Deus. Me usa segundo a tua vontade. Não deixe que eu fale nada de mim mesmo. Mas o que o Senhor quiser falar, coloca a palavra na minha boca. E eu tenho certeza, igreja, irmãos, eu tenho certeza que Deus ouviu minhas orações. Deus ouviu minhas orações. Deus tem algo muito bom para nós nessa noite, aleluia, glória a Deus. Quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Tiago. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 4, aleluia, Deus eterno. E os irmãos podem continuar naquela chama, viu? Pode continuar glorificando, e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Irmão Vanderlei, rapaz. Ai, irmão Vanderlei. Esse irmão, ele é. Esse irmão trabalhou demais hoje, gente. Misericórdia. E está aqui glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Isso é que Jesus gosta. Aleluia mas é por causa disso aqui que ele está aqui, quer ver, escuta lá, Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, vamos ler comigo? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, Senhor meu Deus e Pai, nesse momento eu me coloco diante de Ti, e peço, Senhor, que me encha do teu Espírito Santo. Senhor, e de sabedoria. Pai, envia sobre mim a palavra que o Senhor quer para a tua igreja. Jesus, eu me coloco diante de ti. Amém. Aleluia. Pode assentar, igreja. Irmãos, é um versículo do livro de Tiago. É um livro muito bom para nós cristãos. Por que, que ele é muito bom? Porque o livro de Tiago nos ensina... Isso aqui é para a igreja, o livro de Tiago é para a igreja. Nos ensina a ser crente. Aleluia. E quero dizer que os irmãos, nessa noite... Os irmãos fez a coisa mais certa, nós fizemos as co a coisa mais certa da nossa vida. De chegar a Deus, de estar aqui nessa noite, glorificando, exaltando o nome santo de Jesus. Tem muita gente que quer receber a libertação, tem muita gente que quer receber o milagre. Tem muita gente que quer receber a cura para ele, para o filho, para o lar, para o esposo, para a mãe e para o pai. Enfim, muitos querem receber a libertação. Só que tem uma coisa, irmãos. Muitos não querem vir buscar a libertação, muitos não querem caminhar para buscar aquilo que ele está esperando. A palavra de Deus, quando diz, quando Tiago diz: chegai-vos a Deus. Vamos analisar comigo nessa noite, igreja. Quando a palavra de Deus diz, quando Deus está falando com nós, Chegai-vos a mim. Em outra tradução diz, Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Então, se a palavra de Deus está falando, Chegai-vos a mim, é porque nós estávamos aonde? Distante. Estou certo ou estou errado? Chegai-vos a mim. É porque nós estávamos longe dele. E para nós receber aquilo que nós queremos, nós temos que caminhar até ele. Irmãos, nós temos que aprender de uma vez por toda que Deus é Deus. Com o pastor Bernardo e ele continua sendo Deus, sem o pastor Bernardo, e aqui nesse versículo nós lemos, que nós lemos, nós aprendemos uma coisa, que nós, temos o direito, Deus nos deu o direito, do livre-arbítrio, Deus nos deu o direito, de escolha, só que eu aprendi lendo hoje, bastante eu aprendi uma coisa, irmãos que com essa palavra que Tiago escreveu para a igreja do Senhor aqui para nós cristão termina o livre-arbítrio por que, pastor? você está falando isso? escuta vai chegar o momento de dar a glória a Deus, fique tranquilo, porque a partir do momento que eu cheguei até a Deus, a partir do momento que você chegou até a Deus, você escolheu a Deus, você escolheu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e se você escolheu Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida, da sua vida, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! A minha escolha é Cristo. Só que o contexto, o texto que nós lemos, nós vamos ver que nós temos que fazer a escolha. Só que tem pessoas que quer adorar a Deus. Veja o que diz. Veja o que diz o versículo. Chegai-vos a mim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo. O que é, que é duplo ânimo? É eu querer servir a Jesus Cristo e servir o mundo irmão, o direito de escolha é o seguinte não tem três termos o direito de escolha é escolher a Deus ou escolher o diabo por quê? Porque se eu quero fazer a vontade de Deus. E faço também a vontade do mundo. O que é que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. Então. Eu tenho que optar por uma coisa. Deus. Que nos dá a vida eterna. Deus. Que foi preparar lugar. Deus. Deus. Que nos comprou com o Seu sangue. Deus que não me o sacrifício de carregar a Sua cruz ali naquela via dolorosa. Por amor a você e por amor a mim. Foi ali no alto do Gólgota que Ele te comprou. Foi ali no alto do Gólgota que Ele deu o direito de você escolher a Ele. Irmãos, nós estamos vivendo os momentos finais. Irmãos, às vezes a fonte está na nossa frente, mas nós não bebemos da água da fonte. Eu creio que muitos aqui já, já morou no interior, na roça, principalmente os mineiros lá de Valadares, aleluia, dá um glória a Deus aí Valadares. Irmãos, quantos já foram buscar água na mina aqui? Eu já, ó, oh, falei com os valadarenses, já foi, ó. E quantos já viram a mina vir até você, para você pegar água? Hã? Quantos? Vai pegando a mensagem. Então, muitas vezes a gente tem sede, e Jesus... É a fonte. Jesus é a fonte. Ele falou para aquela mulher lá de samaritana: ah, se você soubesse quem te pede água para beber, você não daria um copo, mas daria a talha toda, o cântaro todo. Porque eu sou a fonte de água viva, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia! Oh, glória a Deus! Só porque a fonte está aqui. Irmãos, e só bebe água quem tem sede. Você não consegue beber água sem sede. Você consegue beber Guaraná. Você consegue beber cerveja. Você consegue beber qualquer outro tipo de líquido. Leite. Mas a água você só bebe se tiver Sede. Só que tem muitas pessoas que só querem beber a água de vez em quando. Tem muitas pessoas que estão bebendo muita coisa aí que não é de Deus, irmãos. As coisas para nós receber a libertação é a fonte de água viva. É Jesus Cristo. Ele é a palavra. Ele é a fonte. Ele é a água que cura. Ele é a água que liberta. Ele é a água que... Te purifica para você morar nas mansões celestiais. Aleluia. Oh glória. Ele é a fonte. Irmãos, muitas das vezes nós tomamos decisão errada. Muitas das vezes tem muitos que estão dentro da igreja. E afasta dos caminhos do Senhor e vai embora. Tem uma passagem na Bíblia em Lucas capítulo 15, que é o capítulo dos, do, dos perdidos e achado, é o capítulo 15 de Lucas, a Bíblia fala de um jovem, do filho pródigo, que disse para o seu pai, me dá o que, o que pertence, me dá o meu dinheiro, me dá a parte da, da fazenda que me pertence, que eu vou embora, o pai não amarrou ele no tronco, o pai não amarrou ele no tronco, e o pai deu a parte dele, e ele foi embora, mas, escuta uma coisa irmãos, vai chegar dias ruins, como chegou na vida daquele filho pródigo, vai chegar dias, que você, que está afastado do caminho do Senhor, sem a libertação que você precisa, vai chegar dia, que você vai dizer, não tenho nele contentamento, irmão, eu li uma história, vou voltar aqui, vou falar uma história que eu li e ouvi também, semelhante a essa do filho pródigo, mas isso aconteceu também, um jovem também pediu a parte dele ao pai, e foi embora para o mundo afora. Eu não sei se a parte dele era mil, se era dez mil, se era cem mil. Ou se era um milhão. Mas eu quero dizer para a igreja que acabou aquele dinheiro. Acabou tudo o que ele pediu ao pai. E ele começou a padecer. Mas você sabe o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o pai. Falando que ia voltar para a fazenda falando que ele ia voltar para a fazenda, e ele escreveu na carta, dizendo para o pai, pai se o Senhor, aleluia, pai se o Senhor me perdoa, sabe aquele pinheiro, aquele eucalipto que tem na entrada da fazenda, coloca uma bandeira branca, porque eu vou pegar o trem, quando o trem fazer a curva, perto da fazenda do Senhor, e eu ver a bandeira branca, eu vou ver que o Senhor me perdoou, e eu vou dizer, para o trem, para me descer, porque meu pai me perdoou, aleluia. Glória a Deus, escuta aqui igreja, o pai leu a carta, o pai leu a carta, e o filho pegou o trem, mas o, o trem vem, como diz os mineiros, o trem está vindo, aleluia. E o coração do jovem, tuque, tuque, tuque, tuque, será que o meu pai me perdoou? Será que o meu pai vai me perdoar? Tantos pecados que eu fiz, tantas coisas erradas que eu fiz, aleluia. Glória, e vem o trem, e na curva, e o coração do jovem para lá e para cá. Quando faz a curva que ele olha para o pinheiro para ver se tinha a bandeira branca no pinheiro, quando ele, ele olhou, todas as árvores estavam com a bandeira branca. Aleluia, É porque o pai de quando leu a carta, ele diz, no seu coração, eu não vou colocar um pano, eu não vou colocar uma bandeira, vai que o trem passa correndo, e o meu filho não vê, eu vou colocar a bandeira em todas as árvores, para que meu filho saiba que eu perdoei, e eu o amo, e eu quero ele de volta, Aleluia. Oh, aleluia. O mesmo aconteceu com esse jovem. Ele foi embora, gastou seu dinheiro com as meretrizes, gastou seu dinheiro com os falsos amigos. E a Bíblia diz que não basta ser irmão. Amigos, muitas vezes... Apunhá-la pelas costas, a Bíblia fala, não basta ser irmão, tem que ser companheiro nas aflições, aleluia, nós temos que ser companheiro, nós temos que ser companheiro aquele que o, o irmão está deitado, ele estende a mão e levanta seu irmão, aleluia, este é companheiro, aleluia, acabou o dinheiro desse jovem, acabou porque ele gastou, mas o seu pai era conhecido, o seu pai era fazendeiro, ele era fazendeiro conhecido, e ele começou a procurar emprego, começou a procurar trabalho, eu creio que um dos fazendeiros, que conheceu o pai, e empregou ele, deu emprego para ele, para cuidar dos porcos, aleluia, para trabalhar no chiqueiro, limpai-vos a vossas mãos, aleluia, quando nós voltamos para Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que lavar nossas mãos, porque nós passamos por muitos chiqueiro, irmão da vida, nós comeu muitas bolotas de porco, por mundo afora, nós fizemos muitas coisas, que não agradavam os olhos do Senhor, como aquele jovem fez, como esse jovem fez, mas ele começou a lembrar, ele começou a lembrar, que na casa do pai, tinha abundância do pão, e outra, a partir do momento, que esse jovem foi embora, todos os dias, eu creio que todos os dias, e afirmo, que o pai ia na porta, na janela, para ver se ele estava vindo de volta, mas um dia, quando ele deu o desejo, de comer as bolotas, que ele colocava para os porcos. Ele sentiu lá no seu coração. Aleluia. O desejo de voltar para casa. O desejo de ir embora para casa. E ele falou no seu coração. Levantar-me, ei pai. Pequei contra os céus e perante ti. Aleluia mas antes ele falou assim, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e perante Ti. Já não sou digno de ser chamado Seu Filho, mas faça-me como um dos seus empregados. Irmãos, a Bíblia fala que quando aquele homem estava caminhando de volta para a casa do pai, o pai estava esperando, a fonte não sai do lugar, a fonte está aqui, a água está aqui, de graça bebe da água da vida, a água que sara, como eu já falei, a água que liberta, a água que cura, a água que purifica o seu casamento, a água que liberta o seu filho das drogas, a água que liberta o seu marido da cachaça, a água que liberta o seu lar para glorificar e exaltar o nome santo de Jesus. E esta água é Jesus Cristo. Esta água é o Senhor. É esta água está aqui nesta noite, para nós beber e saciar a nossa sede aleluia oh glória o pai já tinha preparado a festa o pai já tinha preparado a sandália o pai já tinha preparado as vestes o pai já tinha preparado o anel, aleluia como que o Pai preparou isso pastor, quanto tempo fora o Pai conhece, o Pai conhece as suas medidas, o Pai conhece o tamanho do seu dedo, o Pai conhece o tamanho do seu corpo, oh, o Pai conhece tudo que você está precisando, tudo que você está precisando, o Pai sabe, basta nós chegar a Ele, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós, quer libertação? Chega a mim, quer cura? Chega a mim, quer libertação para a família? Vem até a mim, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, oh glória... Esse é o nosso Deus, irmão. Irmão eu vou falar de novo os irmãos aqui me conhecem, já falei muitas vezes aqui em cima desse púlpito, ou oh, esse negócio, olha para mim esse negócio é papo furado que você dá um passe para Deus e ele vai dar dez para você, tira isso da sua cabeça, não é assim que funciona Deus está aqui Deus está no trono, chega até a ele que você vai receber o que você precisa, não adianta você querer a distância Deus é Deus de longe sim Mas você está chegando a Ele Através das suas orações Você está chegando a Ele Através do seu amor pelo seu irmão Você está chegando a Deus Através das orações pelo seu pastor Você está chegando a Deus Através da oração pela tua igreja Você está chegando a Deus Através da oração pelo teu marido Para converter Ama o teu marido Ama o seu irmão Ama a tua igreja E Deus vai te conceder o desejo do teu coração Aleluia Aleluia, porque você, se você não amar o seu irmão, você não ama a Deus, a Bíblia que fala não é eu, você é mentiroso, e se você é mentiroso, se você é mentiroso, quem é o pai da mentira? É o capeta, é o diabo que é o pai da mentira, Aleluia, então ama, ama o seu irmão, ama, abre o teu coração, deixa Deus entrar no seu coração não adianta você ter Deus na cabeça tá? às vezes muita gente vai perder a salvação por questão de centímetro porque tem Deus na cabeça mas não tem no coração Deus precisa, Deus precisa de você, Deus precisa de você pregar, Deus precisa de você ganhar alma para Jesus Cristo para o teu reino, seja testemunha aqui em no Beach e no sul da Flórida aleluia é isso que Deus precisa irmãos é igreja forte, aleluia, e a quarta é forte, Deus forte, igreja forte, não tem capeta que aguenta, aleluia! Não tem, não tem, irmãos, quando nós somos lavados e remido, irmãos, o diabo tem medo de igreja como essa, irmão. Você sabe por que quando Deus falou assim, que as portas do inferno, escuta isso aqui. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? É igreja igual essa. Igreja forte. Pode vir porta do inferno de lá para cá. Que a igreja vai daqui para lá. Rebentando porta. Rebentando tudo. Porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Não adianta. Não adianta o diabo tentar contra os escolhidos do Senhor. Não adianta. Porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então você nunca é vencido pelo diabo. Você nunca é vencido porque você é mais do que vencedor. Aleluia. Vamos. Vamos lavar as nossas mãos. Vamos deixar, tem muita gente que está aqui louvando, quando a irmã Marisete, aleluia, está louvando a Deus, a irmã Elaine, e o povo louvando aqui, mas saiu lá fora, não pode ouvir um funk lá da Santa Cruz, que começa, entendeu? Entendeu como é que é? Ninguém pode servir dois senhores, irmão. Aleluia Tem muita gente cantando aqui Se isso não for amor Mas lá fora está cantando É o amor De uma dupla sertaneja por aí afora Isso é duplo ânimo Double face Ó, oh, saiu até inglês Aleluia Deus é mistério Glória a Deus Está me entendendo? Deus precisa de homens e mulheres fortes, corajosos, cheios do poder, cheios do Espírito. Eu vou falar de novo, o crente que tem a armadura de Deus e habita no esconderijo do Altíssimo. Pode vir demônio por um caminho, mas quando ele chegar e deparar com essa armadura, com essa potência, com esse poder, ele vai bater por sete caminhos em retirada, porque ele não tem poder na sua vida. Aleluia. E não adianta tentar não, não adianta. Aleluia. Vou dar um testemunho aqui, rápido aleluia, eu tenho um tempinho, para lá tristeza falei, meu Deus, o que é está que acontecendo hoje que o pastor me encobriu para trazer a palavra o que é está que acontecendo porque o diabo irmão, ele é o nosso adversário está me entendendo? se ele é o nosso adversário nós temos que lutar e com Jesus na minha vida e na sua vida, não tem para o nosso adversário, não. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Aleluia! Diabo, você não vai tirar da minha mente o que eu tenho que fazer hoje à noite. Alguns problemas acontecendo, eu falei, meu Deus coloque as tuas mãos, porque eu sou teu filho, eu sou teu amigo, o Senhor é meu amigo, aleluia, então coloque as tuas mãos e me usa, repreende todo o mal, que está tentando me entristecer, irmãos, oh, aleluia, é bom demais servir a Deus, já cheguei em casa cantando, o hino da vitória, em casa cantando o hino da vitória, irmãos, porque tudo foi resolvido, sabe por quê? Porque a fé é aquilo que nós não vamos ver, é Deus que vai ver. Então por isso eu quero dizer para a igreja do Senhor: vamos chegar a Deus, vamos beber da fonte vamos beber da água, vamos orar um pelos outros, vamos buscar a nossa libertação, o que é que está te afligindo, o que é que está te, te impedindo de vir à igreja, o que é que está impedindo, tem muita gente que está, sabe, que é aquele que vai de vez em quando na fonte, bebe um gole d'água e vai embora, tem muita gente que vem para a igreja e começa, que hora que esse culto vai acabar, que hora que vai terminar essa oração, que hora que vai terminar esse culto, só bebe um golinho e vai embora, Irmão, a fonte está aberta o tempo todo, a fonte não para de esgotar água, todo tempo nós podemos beber da água da vida, todo momento, todo segundo, toda hora, todo ano, todo dia, todo mês, aleluia, Ele está aí, aleluia, para nós beber de graça da água da vida, amém, aleluia. Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te de pôr Fala-me cada dia Sempre eterno tom Ouvir sua voz eu, eu quero, e quero e nesse mesmo como no tempo antigo como, eu como quero, no tempo eu antigo quero, vamos ficar de pé este mostrar Fala, amigo. Nós vamos orar Você está pensando que eu não sei cantar? Não, eu também sei cantar Vem cá. Vem cá. Vamos, vamos levantar o clamor Orar pelas, pelas causas, pelas necessidades Vem à frente, dobre os seus joelhos aqui Nós vamos orar pela nossa campanha Se você tem um familiar que você está precisando Que ele seja alcançado pela sua oração Não desista de interceder por ele Nem de orar Minha mãe orou muito por mim e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de orar pelo seu esposo, não há causa perdida. Lucas 1,37, porque para Deus não há impossível o nosso Deus é o Deus que entra na peleja, nós cantamos aqui hoje que tudo é possível ao que crê, é isso que nós acreditamos no Deus do impossível, no Deus que faz milagres, no Deus que chama, que traz à existência aquilo que não existe, ó oh, Pai das luzes, nossos joelhos se dobram diante de Ti. Nós, a igreja, nos prostramos ante a Tua face. Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso tudo. E que somente nas Tuas mãos está o poder e a autoridade. Livra o Teu povo dos laços, das armadilhas, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Levanta-te, ó eterno, do Teu trono para guerrear a causa de Teu povo. Filhos e filhas dobram seus joelhos nesta hora, porque entendemos que de joelhos é melhor Senhor, nós acreditamos no poder na oração, no poder do joelho dobrado, nós acreditamos no clamor de uma mãe que clama pelo filho, de uma esposa que clama pelo esposo, de um esposo que clama... Pela sua esposa, nós acreditamos no impossível O Senhor pode entrar aonde eu não entra Aonde o teu filho não entra Aonde a tua filha não entra O Senhor pode resolver o que o teu servo não resolve O Senhor pode entrar com o um milagre nesta noite É por isso que nós estamos com os joelhos dobrados Clamando, pedindo um milagre nesta hora Liberta o teu povo dessa pressão espiritual Desse conflito espiritual Dessa guerra espiritual liberta a tua filha desse sentimento dessas prisões Senhor dos seus próprios sentimentos levanta a tua filha para testemunhar um milagre um milagre não se explica Senhor tu és o mesmo tu entra em um leito de hospital e continua curando os enfermos porque tu és Deus tu toca nos teus filhos que dobram os joelhos aqui e oram como o Senhor já tem feito na nossa campanha nós acreditamos na cura do teu povo a libertação do Teu povo, nós acreditamos no milagre dos Teus filhos, Senhor, doenças sejam expelidas, enfermidades sejam arrancadas, causas impossíveis sejam solucionadas, nós colocamos a imigração deste país nas Tuas mãos, ah Senhor, Tu podes tocar no coração Senhor dos juízes, revogar sentenças, Tu podes entrar Senhor com o Teu agir, e mudando o quadro da história, tu pode confundir aqueles, Senhor, que não acreditavam no milagre, Senhor, do teu filho, da tua filha, e o Senhor pode provar para o teu servo, e a tua serva, que tu, Deus, não perde batalha. Por isso, vai tocando a tua igreja, vai abençoando o teu povo, vai liberando os teus sinais, ah, Senhor, vai fazendo os teus milagres esta noite, vai tocando os teus filhos, vai liberando, o Senhor, da tua Vai liberando o é teu milagre, Senhor. Tu és o mesmo, tu não Ser nesta hora Espírito de Deus na saúde do teu filho, vai tocando agora, vai liberando o teu milagre vai visitando a sua irmã na Itália vai liberando a cura sobre ela Deus, um, um testemunho completo para a glória do teu nome nós liberamos Deus, porque acreditamos no teu favor e na tua intervenção Faz o extraordinário esta noite, Espírito Santo, Espírito da promessa, Ah, Senhor, de uma forma abundante, Seja derramado o Teu Espírito, Alamara, Cheia, Um tempo, Senhor, de refrigério para alma, E de um derramado a nova visão, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor tem para com a sua vida, não deixa que as promessas que sejam paralisadas, porque elas não podem ser impedidas, nós acreditamos no poder da Oramos, nós declaramos o teu favor sobre a tua igreja, sobre a vida dos músicos, dos adoradores desta igreja. Nós declaramos a tua bênção sobre as tuas filhas. Nós oramos por cada músico que sempre estão ministrando aqui sobre a vida do povo, Senhor. E nós oramos por cada um deles. E nós queremos colocar suas causas nas tuas mãos, aquilo que aflige, Senhor. Todos os ministros desta igreja Tantos que passam ministrando A tua palavra, como aqueles que Ministram louvor nesta hora Nós ministramos sobre eles Pai, também oramos Pela vida da Marisete Apresentamos a tua filha a ti Senhor, suplicamos por ela Pela vó Teresinha, vai tocando Nela agora, vai Senhor Visitando aquela casa Operando grandemente, alegrando O coração da tua filha Presbítero Pablo, Senhor que está trabalhando, guarda o teu servo abençoa a sua vida, dá saúde vitória, entra na questão Senhor, repreenda toda a barreira todo impedimento toda a tua igreja, Senhor que se reúne diante de ti, meu Pai a nossa oração nosso pedido de ajuda nós ministramos sobre a vida do diácono Alex teu filho, sempre trabalhando nas câmeras da igreja, sempre trabalhando nas mídias, nós abençoamos a sua casa, seus filhos nós ministramos a sua bênção sobre a sua família, Senhor vai entrando com a tua providência a Jaque Senhor, que está ministrando sobre os adolescentes, nós oramos por ela, oramos pelas irmãs da cantina, que agora estão trabalhando para oferecer a nós Senhor, o lanche, Senhor após este culto, visita a casa das suas filhas, vai abençoando meu Deus, vai liberando o teu milagre, vai entrando com a tua providência, vai entrando com o teu auxílio, ó Pai eterno, meu Deus, nós suplicamos a tua ajuda. Pedimos aos céus que ministre sobre esta casa de oração. Um tempo, Senhor, de manifestação dos teus milagres. Enquanto adoramos, adolescentes, os jovens, venham à frente, nós vamos clamar pelos nossos jovens. O pastor Bernardo, quando eu estiver orando, para estar ungindo um todos os nossos jovens, todos os nossos adolescentes, ministra sobre a vida deles, Aleluia. Série Andereba o Espírito de poder Cura as emoções da nossa juventude Não deixa depressão Sentimentos ruins Tomar conta do coração deles Mas que eles sintam desejo De estudar, de crescer De viver o melhor Pai, nós profetizamos sobre os nossos filhos Eles não viverão a vida de um imigrante Eles viverão a vida de um abençoado americano Nesta nação em todas as áreas Ele será nós declaramos eles serão bênção dentro da tua é casa de serão profissionais Nele nesta hora, Senhor, repreenda este mal, dê uma experiência linda para ele, no nome de Jesus. faça um milagre nesta hora, Pai no nome de Jesus, nós apresentamos um irmão jaime no e nós estamos sobre a casa dele, sobre a saúde dele, sobre a vida do teu filho, Pai, Senhor, nós oramos nesta hora, Senhor, pela Mas sua recuperação, Deus. Pai querido. Pelo nome pelas curas. dê um aplauso forte ao Cordeiro. Aleluia. Pega o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente, a sua celebração, a sua adoração. Aquilo que destrava no mundo financeiro, que repreende devorador, cortador, migrador. E não permite que ele prospera na nossa vida. É o nosso dízimo e a nossa oferta. Qualquer ensinamento que foge disso, irmãos, é coisa maligna para impedir o sucesso da vida da igreja. A igreja caminha pela sua fidelidade. Toda a prosperidade passa pelo dízimo e pela oferta. Não aceite servir a Deus, não ser um dizimista. Você está pegando o que não é seu. O Senhor nos dá na nossa mão para testar a nossa confiança, saber se nós somos confiáveis ou não. Você sabia que tem pessoas que oram a Deus numa bancarrota tremenda? Eu tenho um amigo no Brasil que quando desempregado, ele era crente de maré de si. Era arrumar um emprego e ele se desviava da igreja. Tinha dificuldade de servir a Deus quando Deus estava ali abençoando. Por isso, só vivia na prova. Quando Deus lhe abençoa, não deixe de reconhecer a fidelidade de Deus na sua vida, porque Ele dá semente na nossa mão para a gente semear. O comedor de semente nunca planta semente, quem não planta semente nunca colhe. Então para a gente colher a nossa semente nós precisamos ser fiéis. Nós não trabalhamos com barganha, não trabalhamos com negociata, o nosso negócio é com a palavra. A palavra diz, seja fiel e o Senhor te honra. E eu não tenho um crente dentro dessa igreja que é fiel a Deus e não seja honrado são honrados, porque a palavra de Deus é fiel, você vai deixar seu lugar vai vir cantando, celebrando, vai vir o um africano, pulando, rodando, dançando agradecendo a Deus e sediando na casa do Pai Informação rapidinha para a gente concluir e nós vamos ter um lanche bacana lá dentro, tá bom? Domingo, nove da manhã, começa a Escola Bíblica Dominical. Gente, uma igreja para crescer e ser bem estruturada, ela precisa do ensino da palavra. Domingo de manhã, o Gil faz um trabalho fantástico aqui um ensinamento muito bom, são 45 minutos de aula, tá? os adolescentes têm aula lá dentro, tá? e os adultos aqui dentro da igreja, com o prefeito Gil. Vale a pena investir no conhecimento, é a única coisa que ninguém rouba de você, você vai para a sepultura... E vai levar ele contigo Ah, que bom que se morresse um, um irmão que falasse fluentemente em inglês e pudesse tirar pelo menos a língua e botar em outro Não, seria gostoso, mas não dá Ah, meu Deus, não dá Se desse, imagina que briga que seria dentro da igreja Não é verdade? Mas assim, veja bem O conhecimento é tudo Nós precisamos do conhecimento da palavra Então, domingo, 9 da manhã, escola bíblica Nove quarenta e começa o café da comunhão e 10h20, o nosso culto de celebração. Domingo vamos ter um culto extraordinário, vai ser uma bênção Vai ser um culto tremendo aqui na igreja. Eu quero. Eu, eu não, nós não pegamos os nossos visitantes, mas Isabel tá. Me ajuda, Isabel, por gentileza. Lisa. Arisa? Larisa. Marisa. Pô, falei Marisa, falou Larisa. Deixa eu abençoar, Marisa. Bem-vinda, tá bom? Isabel. Cumprimenta ela aí por mim, Isabel. Deus te abençoe, Marisa. Obrigado por estar com a gente, tá bom? Deus te abençoe. Irmão, vamos ficar de pé. Domingo, tá? Nove da manhã. No dia cinco de dezembro, sábado, nós vamos ter a confraternização dos obreiros da igreja. E esse ano nós vamos estender a confraternização para todo o grupo de louvor, tanto de inglês como de português, Tá? É, Diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas Missionários, missionárias Nós vamos oferecer um jantar bem bacana Para todos os obreiros tá? Sem custo nenhum para ninguém tá bom? Pode ficar tranquilo Vai ser um jantar oferecido para todos os obreiros Uma comemoração que nós vamos fazer Em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós Aqui e através de nós E os irmãos têm feito um trabalho muito lindo na igreja eu, como pastor, fico todo bobo, gente, todo bobo. Quem participou do jantar aqui no sábado, viu que linda festa foi feita aqui na igreja. Que jantar. Olha, vou usar uma palavra aqui bem meio carioquês, está top das galáxias, né? Foi maravilhoso, sábado foi tremendo, gente do céu, que coisa linda. Eu, eu fiquei todo bobo, me senti assim, muito orgulhoso no sábado de ver a, a qualidade, sabe, do trabalho, parabéns à igreja, e nós vamos fazer isso com os nossos obreiros, para agradecer aí vocês assim, pastor, eu ainda não sou obreiro, então a gente vai fazer o seguinte a gente vai trabalhar para o próximo ano para a gente levantar mais pessoas para... nós temos tantas atividades na igreja que precisam ser preenchidas, aí se você é um crente pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu quero fazer parte, você vai procurar a Suelen está lá atrás, fique de pé Sueli, por gentileza, Suelen é secretária da igreja você vai procurar a Suelen, vai dar o seu nome, mas assim ó meu, eu me chamo, nós, eu e a Elaine congregamos na mesma igreja, o nosso pastor dizia o seguinte, você vai dizer o seu nome, eu me chamo, por exemplo, me chamo Chagas, né? Eu me chamo Chagas e estou à sua disposição. Entendeu? Estou é, aqui para servir. Então assim, e assim nós vamos começar, tá bom? Ano que vem nós vamos ter um. Vamos avançando, crescendo, e a Deus glorificando e fazendo um trabalho de excelência. Se você estiver feliz e quiser fazer parte. Por quê? Vou dizer aqui, nós precisamos é, organizar a equipe para coordenar crianças de 6 a 10 anos, né? de 0 a 6 nós já temos uma equipe, de 0 a 5 nós temos uma equipe, de 6, 6 a 11 anos, melhor dizendo. Né? E nós, já temos, é, nós precisamos levantar uma equipe para isso. Aí você vai dizer, pastor, eu quero somar, eu quero participar, eu quero ser ativo, eu quero ajudar, eu não quero somente participar dos cultos, e assim para todos os ministérios. É claro. Veja bem uma coisa. Você viu, viram cantando hoje? Qual é a nota que você dá o pastor cantando? Espera segura aí, segura aí que eu vou cantar de novo. Deixa eu cantar a capela. Deixa eu cantar a capela porque aí para fazer o teste. Qual foi a música que eu cantei, eu esqueci. Aleluia, Qual foi a música que eu cantei? Que aquela ali eu sei, não. Isso, peraí, aí, pera aí, não me atrapalha, não. Vai, vai c -c cantar certinho, vamos lá. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Qual a nota? Afinadinho, pastor. Nota zero. Qual a nota? Não. Hã? Sem nota, né? Mas eu não sou candidato pro gude, Não, tá não é oh, Obrigado, meu dia. Obrigado. Tá sem agudo? Peraí, então. Eu vou cantar com agudo. Peraí, gente. Peraí. Mas tem que ser sem o instrumento, que então, também atrapalha. Caramba, e com agudo? Qual a música que eu canto com agudo? Eu canto com agudo. Peraí, peraí, peraí então, peraí. Fala, meu Deus do céu, cara. É o inimigo, tá repreendido. Vamos lá, vamos lá. Fala-me suavemente, fala com muito amor. E agora, Ficou bom? Coloque a mão no seu coração, o Senhor te abençoe Oi, <risos> A noite de paz para você para pra sua família o Senhor te abençoe Vamos lá, louva, bem lá em cima, bem alegre pra gente terminar a Feliz da vida Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo As doces e eternas consolações do Espírito Santo Seja o a igreja, Deus vivo Hoje e sempre